Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona esse produtinho que já ajudou milhares de pessoas, e como ele pode ajudar você também. O produto tem a fábrica no interior de Belo Horizonte, em uma cidadezinha chamada Arcos. Por horas são produzidas 200 unidades todos os dias. O Lift Detox Caps tem cinco funções no seu organismo. Primeiro, secar. Você vai sentir nas primeiras semanas de uso que suas medidas estarão diminuindo muito rapidamente. Além disso, ele vai te desinchar. Você vai notar que nem tudo em você é gordura, mas sim muito inchaço corporal. O Lift Detox Caps também te fará emagrecer. Quem usa, relata que cada pote elimina da balança de 4 a 15 quilos. Esse produtinho também vai te tirar a fome. Você vai perceber logo no primeiro dia de uso que você não vai sentir tanta vontade de comer como antes. Por fim, o Lift Detox Caps vai regular o seu intestino. Você vai notar que vai ao banheiro diariamente e tudo vai funcionar certinho como tem de ser. Basta tomar, todo dia sem errar, duas cápsulas por dia, e o resto, o Lift Detox Caps faz por você. A gente indica tomar de manhã em jejum, pois seu estômago ainda está vazio, e isso facilita muito a absorção para a queima de gordura. A outra cápsula, nós indicamos que você tome à noite. Pode ser antes da janta ou antes de dormir. Pronto, esse é o seu tratamento para os próximos dias, para te deixar uma pessoa mais leve e saudável. E agora eu vou te mostrar alguns vídeos lindos que recebemos de nossos clientes. Oi galera, tudo bem? passando aqui para deixar meu depoimento, meu nome é Jéssica, sou de Patrocínio em Minas Gerais. Estou passando aqui para falar que eu estava insatisfeita com o meu corpo, né? tinha muita compulsão alimentar, intestino preso. Aí eu resolvi adquirir o Lift Detox, é um produto emagrecedor, né, 100% natural, não tem efeito colateral. Ele me ajudou a controlar a minha compulsão alimentar, ajudou a melhorar o meu intestino, que era muito preso. Eu eliminei 19 quilos com ele, pesava 139, hoje eu estou com 120 então, assim, pra mim foi um produto, um achado, né? Porque eu já tinha tomado vários emagrecedores e nenhum tinha surtido tanto efeito como o Lift Detox. Então, assim, eu só tenho a agradecer a empresa, né? Ao produtor do produto, a entrega é super rápida, o produto é maravilhoso, é sensacional, eu super recomendo. A entrega é rápida, é frete grátis pra todo o Brasil e, assim, pode adquirir sem medo que o produto... É 100% natural, não tem contraindicação, não te dá efeito colateral nenhum e só tem resultado. Então eu tô mega satisfeita. Viu? Se elas conseguirem, na verdade, nós vamos dar frete grátis. Mas você tem que escolher seu kit agora para a gente poder te enviar sem custo nenhum, ok? Esse frete custaria para você hoje de 40 a 60 reais dependendo de onde você mora. Mas nós não vamos te cobrar nada, pois queremos te ajudar. Ah, e o nosso prazo de entrega é de 7 a 20 dias úteis. Lembrando que final de semana e feriado não conta, tá bom? E aqui sua compra e entrega são 100% seguras. Agora que você já entendeu tudo, chegou a sua hora de queimar toda a sua gordurinha. Vamos? Clique no botão abaixo e aproveite a nossa promoção que é por tempo limitado. Te desejamos um bom tratamento. Tchau, tchau!